um, um, um, novo, um, um novo nó que o, o njx vai trabalhar, basicamente o que, é que eu estou fazendo aqui, esse back-end aqui como vocês podem ver, quando eu digo ó, esse back-end tem um virtual host teste docker, o que é que o dockergin vai fazer? O Docker dockergin ele automaticamente vai ler isso do socket docker e vai falar olha, tem um container novo chamado back-end underline 1 e o ip dele é 172.1703. Um, um,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 para que ela me mostrasse o nome do rosto, name do back-end, isso aqui ó, é o rosto, nem do back-end. Tá, eu vou mostrar para vocês isso aqui. PPS. você vai ver aqui que o back-end é aquele mesmo, tá? 6 d 4 26D4, tá? Então eu vou agora subir um novo back-end. Tá? Eu vou escalar a minha aplicação Scale, vou né um fio aqui, aqui para vocês poderem ver. Dober é 12 Scale, Backend igual a 2. Eu vou colocar mais um serviço. Esse número aí não é a quantidade que eu vou escalar, é a quantidade final. ele tinha 1, um, Backend agora terá 2. Agora ele falou que está criando